Bom, fala galera, beleza, que é eu... o... Bom, <risos> eu troquei o nome pra estar aqui. Ah, Victor, por que você trocou esse, é, o seu nome pra esse, Vector, depois da pandemia? Bom, muito simples que, é, Fugiu a palavra é, Bom, eu tava vendo memes, né, basicamente memes quando eu pensei na ideia de trocar o nome pro Vector. Mas como já, já existe um Vector, que eu encontro quase todo dia esse cara comentando. Ah, é. Então, eu, eu esqueci de não pra esse. Bom, vou até trocar isso daqui. Pré. É... é. É difícil gravar de uma mão só escrever com outra. Que afinal eu sou. Bom, eu sou. O que, que eu ia falar, Jesus? Bom, eu sou canhoto. Bom, enfim, Nossa, vocês não viram o meu e-mail, não? Pode ficar tranquilo. Deixa eu. Pronto. Publicar. Agora é só pegar uma foto. e meu banner do canal. Pera aí. Não, vocês não viram nada de Robux grátis não, não. É, cadê? Vec. Oh, caralho. Desculpa, porque eu tô... Meio estressado hoje em dia. Confia. Cadê? Jesus, que foto é essa? <risos> Cadê? Aqui, achei. Como é que eu faço? Como é que eu faço mesmo? Era print screen? Bom, enfim, eu vou mudar. <risos> o meu banner. Não é banner, é foto do canal. E daí... A partir de hoje vocês vão ver aquela foto. Enfim, adeus.